Uh, caiu Bro! <risos> Nossa, você consegue ver a fofano, ó! Você consegue ver a fofano, olha a tristeza! Tá fofando, tá fofando! Nossa, mano!